O que que é um espironga? Cara, eu conheço aspirina, <risos> eu conheço de pirona... Isso, se quiser interagir, se você souber do livro de você manda essa cola aí básica pra mim, que até... eu posso até pôr o óculos pra poder ler ali, tá? Na cola, não. A primeira, a primeira palavra que ela, a primeira expressão ou palavra que ela vai tentar decifrar é essa aqui, ó. Que brincadeira, poxa. Dá pra você ler agora? Putz, claro, é. Brilhante Estrela Matutina. O que que pra você é Brilhante Estrela Matutina? Olha, Entendeu? se o nome já... Rapidinho, só pra uma, uma observação. A minha esposa, ela não é leitora do livro de Urantia. É por isso que eu trago ela pra poder fazer os hangouts comigo, os, as lives comigo. Porque uh -huh. Eu ponho ela pra poder decifrar e às vezes surgem dúvidas por ela não ser leitora e pode ser dúvida de pessoas também que possam estar assistindo a live ou assistindo o vídeo posteriormente que também não conhece o livro de Durantia tão intensamente e que possam ter essas dúvidas, entendeu? Então, a gente tem esse feedback entre eu e ela para que possamos levantar dúvidas que às vezes eu, como leitor do Durantia já há bastante tempo, posso não ter né? aquela maldade de jogar para vocês. Então ela joga a dúvida e aí a gente vai destrinchando aqui de uma forma cômica, de uma forma divertida e é, interativa com vocês. Mas fala aí, filha. Brilhante Estrela Matutina. Para você, Tá, o que mas que é isso? An antes de falar, hum. eu tenho certeza que é por isso que você me chama aqui para poder responder, porque eu jurava que era para pagar um gorila aqui na frente de todo mundo, porque isso não é pagar mico. Não. É até para poder botar um pouco de beleza também, né? Porque não ajuda muito essa carranca feia, né? Então bota ela aqui um pouquinho de beleza para poder dar um design melhor aqui na, na live. Voltando para a Estrela... Voltando pro Brilhante Estrela Matutina. E ó, se prepara que tem cada uma... Deixa eu te contar, para tá? tem cada uma boa. Rapidinho, aqui. tá? Você, às vezes, você... Ó, vai mandando aí, porque aí eu peço para ele olhar ali na parede, aí eu leio aqui rapidinho. Uhum. Olha só, Brilhante Estrela Matutina, como o nome já diz, hum. deve ser uma estrela, igual a gente vê aqui a, a Estrela Alva, não é isso? Estrela a... D'Alva? Alva, D'Alva. Da na Bíblia, Sei. quem que era a, a, a, a Estrela D'Alva? Da ah, sim... Lúcifer, porque. Hum. Não, porque ele né, era considerado um anjo de luz. Será que não foi uma confusão que fizeram na Bíblia? Ah, aí se fizeram confusão não é comigo, parceiro. Passaram... Só... Ah. Tá, aí sim. É, ou. Cara, sei lá, cara, é isso. Brilhante estrela mat matutina, então eu iria pra, pra Lúcifer. Pra Lúcifer? É. É, fizeram uma pequena confusão. Porque colocavam que, ah, o, o, o, o grande estrela d'alvo, o brilhante isso. estrela Dau... Estrela d'Alva, da geralmente, é o quê? É da manhã, né? Sim. Então, brilhante estrela matutina... Então, eu fiquei indecisa nisso. Ou é. eu botava a estrela matutina, né? Ou ia pra ele. A gente de manhã, acho que Sim, é. Sim, dizem, é, então. é. Aí, ou seja, pegaram essa informação do brilhante estrela matutina, que é uma classe celestial, e colocaram lá, pensando que fosse Lúcifer. Vamos ver o significado do brilhante estrela matutina. É a primeira... Aqui. É a primeira concepção de identidade e ideal de personalidade concebida pelo Filho Criador hum. e pela manifestação do Espírito Infinito de um universo local. Não é a brilhante, né? É o brilhante estrela matutina, não é Criador, e sim magnífico administrador, sendo representante administrativo... Morri! Pessoal. Opa! Aí, nosso amigo Leandro Antônio se inscrever no nosso canal. Se estiver assistindo a live, Leandro, seja bem-vindo, tá, meu querido? Ô, cara, você botou <risos> isso pra se inscrever. É claro. Pô, mas não, não foi isso. Pô, gente. Mais uma pessoa que aí, morreu. Aí, morreu... Aí, é mais uma pessoa que morreu pro mundo pro mundo comum e saiu da Matrix. Entendeu? Por isso que eu botei o Morri. Tá, mas não era pra você ter posto esse Morri, cara. Ah, é porque ele morreu pro mundo exterior e agora saiu da Matrix. Né? Tudo bem. Mas foi esse! Quem se inscreve no nosso canal sai da Matrix. Ela, ele morre pro mundo exterior e sai da matriz. Tá, mas viu? tem que ser esse, esse áudio aí ouvindo isso toda é, hora! Vamos tô continuar bem. aqui. Aí, ou seja, é, sendo representante administrativo pessoal do filho criador, o brilhante estrela matutina de Nevada, o nosso universo local, é ninguém mais, ninguém menos do que Gabriel. Tá, mas aí você dá um desconto pra mim porque eu cheguei e eu bati na trave. Porque eu Faltou chutei. pouco! Não, para, é. faltou pouco. Deixa eu te deu um auxílio Mas vamos então para a segunda Vai lá, deixa eu botar aqui um pouco assim A segunda <risos> palavra O que é que é Dalamatcha ah, Dalamatcha hum. Não é um pokémon raro, tá? Dalamatcha, acredito eu Que seja Tipo hum. assim, um lugar hum. Um lugar, assim como foi Assim como estava o Éden Se, se é, Atlanta Hum. Por aí, Atlanta, Dallamatcha... Então era um lugar? Pra mim é um lugar. Uma cidade, um país? Sim, sim, é, uma cidade. Vou jogar uma cidade. Então vamos ver o que é Dallamatcha? Vai. Não é nome de anjo, não? Acredito que não. Certeza? Olha, no livro de Urântia é tudo é possível, meu filho. Dallamatcha, vamos lá pra ver o significado do que é Dallamatcha. Vamos ver se acertou, Será se acertou? Acho que não, Sei. Hum. Cidade quartel-general do Eu... príncipe planetário. Eu... Quem era o nosso príncipe planetário? Nosso príncipe planetário? Quem era? Quem era? É. Nosso príncipe planetário? Isso. quem era? Lúcifer? Não. Caligástia? É. Ah, tá vendo? E por que ele não é mais? Pô, porque ele se rebelou. Tá espertinha, tá vendo? E olha que não é leitor, hein? Vamos lá. Cidade e quartel-general do príncipe planetário que se situava na região do Golfo Pérsico. Mais precisamente na Mesopotâmia há 500 mil anos atrás essa cidade foi chamada posteriormente de Dalgastia. Putz! Tá vendo, olha, eu... ah, acertei, é uma cidade, eu falei. Acertou, acertou, acertou. Tá. Um ponto para você. Vamos agora para a próxima pergunta. Acredita que Próximo? só seja essa? Não, acho que tá mais. Acho que não. não sei, né? Qual é a próxima palavra? Putz! Fala aí. <risos> Espironga? É. O que que é um espironga? Cara, eu conheço aspirina, eu conheço de pirona. A espironga? Não. Espor. Ex... Espironga? Ex... <risos> não. Para mim deve ser uma classe de alguma coisa. Uma classe de alguma coisa? É, uma classe. Que tipo de coisa? Tipo assim, não tem, é, não tem é Aspira, de, de quartel? Ah, Aspirante. Aspirante. Mas você acha que Espironga tem uma comparação com Aspirante? Sei lá, cara, é igual. Não sei. Então vamos ver. O... Não, pra mim deve ser uma classe de alguma coisa. Uma classe de alguma coisa, né? Será? Não sei. Vamos ver, então. Não é lugar, não? No não, lugar... Eu não vou chutar lugar. Eu já falei lugar, vai lugar de novo. Ah, de repente eu botei pegadinha e aí. Espironga. São residentes em Nebadon e realizam tarefas espirituais rotineiras. Ou seja, são residentes, né? Então são, não é mas nem... são os seres. Não é uma classe, é, é o nome de um, de, um, de um ser. Ah, bateu na trave de novo. Bateu né? perto, bateu perto. Porque tem nome que realmente parece que é cidade, mas não é. Tem nome que parece que é pessoa, mas não é. Bateu perto. E são seres, detalhe, eles não são nem, nem ascendentes. Tem um detalhe que eu esqueci, como é que é o bagulho dele lá. Mas eles não são ascendentes não, eles são criados também pra poder fazer esse trabalho aí. Uhum. E são residentes, eles são criados pra poder trabalhar em Nébado e realizar tarefas espirituais que são cotidianas. Bateu na trave dessa vez. De novo, né? De novo. Mas as coisas vão melhorar. Pô, mas você poderia me dar um meio, né? Não, acertou, pô. Você acertou, bateu na trave, mas a bola foi chorando e entrou. Foi um golzinho chorado lá. Sei, sei, aquela, aquela que o vento ajudou, é isso? Isso. Entendi. Mereceu até um... um, um... ganhar um dinheirinho, vamos lá dinheiro é mereceu ganhar um, um, uma bonificação quando você acertar você ganha essa bonificação aqui ó morri Olha lá, você acabou <risos> que de ganhar isso? você acabou de ganhar 24 dólares por ter acertado quando você ganhar você ganha a estrelinha quando você errar você não ganha a eu perco a estrela eu sou. isso você não ganha é. é estrela ah entendi. entendi agora vamos para a próxima pergunta qual é a próxima palavra hum. O que, que é que fandor? Fan... Não é? Esse você não acerta. Ó oh, fandor. <coughs> não é um condor? <risos> Nada, né? Fandor. Para mim é nome de um animal. Animal? Que tipo de animal? Ah, aí tu quer demais, né? Como Ué? assim? que tipo de animal? É porque os esporádios são animais. Mas é que é um animal mais elite oh, aí. Vem você falar que que os nomes que eu falei é animal agora tá, é eu assim, te falei né? dos esponagem no, no outro programa no outro, Sim, no outro é. vídeo então os pornais são os animais só que são é. os animais mais isso é, é isso aí para mim para mim tá intele... nessa classe aí de animal de animais mais intelectuais por aí pô cara eu, eu, eu não basta não só o, o na classe de animal para mim é uma classe de animal Fandor, isso é porque eu tô comparando hum. com condor, que também é, é bichinho animal, não é o condor? Ah, é porque é condor, é condor é um pássaro. É um pássaro, é. porque é condor, é, você assimilou com fandor. Isso, isso para não assimilar com salgadinho, de novo. E a Bíblia fala do fandor? Fandor, olha, se eu não me engano, a Bíblia fala de um pássaro sim, hum. não lembro onde, hum. mas eu acredito que fala Sei sim. Você que ela fala de Leviatã e Bem Isso, isso mesmo, é. Bermuda e Leviatã. Agora, Fandor? Sei, cara, não sei, mas eu, eu jogo nessa classe aí de um animal. Pássaro? Pode ser. Pode não, ser. Elefante, não? Não, não, pode... não, não. Então, vamos ver o que é. Será que acertou, pessoal? Fandor. O que seria um Fandor baseado no livro de Urantia? Grande pássaro. Que era treinado para cá. Tá muito fácil eu, eu tô com medo. Eu tô com medo disso. De... Eu tô com medo de mim mesma. Tá muito fácil esse troço, cara. Cara, olha só, é. é... tá visível isso. Condor. com É um pássaro, chutei. E você sabe que eu sou boa de chute. Você é... sabe disso. Era um grande pá... um, um grande pássaro que era treinado para carregar seres humanos. Ai, viu? Tornaram-se instintos aproximadamente. Era daqui. Daqui do nosso planeta. Ele deveria ser. Igual um... Albatroz. Tá, mas aquele... Não tem o um Pegasus? Não, é um albatroz. eu tô falando... Isso, um com asas, Isso, isso mesmo. Um grifon, isso mesmo. Não, era um pássaro mesmo. Ele era um. Não, tá, eu estou comparando. Ele é é um que eu pássaro. só conheci o grifon. Não, não mas Grifo é uma mistura, isso é uma quimera, coisa doida. Isso aqui existe há mais de 30 mil anos. Uhum. Olha lá. Seria hoje descrito como dinossauros.